Fala, player! Beleza? Willzer aqui! Aqui a gente vai com uma partida de Vanguard, de Coffee Duty Vanguard. E, player, eu vou te falar, viu? Eu já joguei pelo menos... Já joguei algumas vezes já, tô no level 10. E... Só que todas as vezes que eu gravei, deu pau. Dessa vez não vai dar pau. E o melhor ainda, de tudo, trago aqui o Leozinho pra fazer dupla comigo. Pra quem não sabe, o Leozinho é meu filho. Gosta bastante aí de, de Coffee Dutch, de Fortnite. Ele vai, vai jogar com a gente desse... aí, né, Léo? player, beleza? É, aqui, né? <risos> a gente ganhou uma partida uhum. junto já, né, Léo? É, já ganhamos duas, duas. Duas, duas, uhum. duas, duas. Duas ou três? É, acho que foi duas. Acho que foram duas. Léo, qual que vai Nossa. ser a estratégia? A mesma? Tá a, mesma? a mesma. Eu é vou fazer, a, vou fazer da cobertura então, hein. Então bora player mira, já. Então bora. calma, Léo, você tá, já tá quebrando tudo aí. Os caras, você viu, não você viu alguém? Calma. Você viu alguém? Eu Não vi, não. Não tem cara aí, não? Não. Vai entrar aí, aqui. Onde foi? Matei. Onde? Onde tá? Matou, matou? Ok. Nice. Tô dando a volta aqui no mapa, tá? Tá. Pra ver se eu acho eles. Ô, ou, Fominha. Ali. <risos> onde? Onde? Onde? Onde? onde, onde? Tá, tá, tá morto, tá morto. Morreu. Matou? Não. Opa, matei. Matei, matei mais um. Tô rilando, tô rilando. Tô aqui embaixo, tá. eu tô embaixo no túnel aqui, tá? Faltam 10 segundos. 10? Tá bom. Tá. Beleza. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Matei. CPF cancelado. Nossa, a gente arregaçou, mano. Beleza, segura. Olha <risos> <risos> ah, é. <risos> esse moleque. <tem> três, <risos> tá louco? É meu filho, rapaz. É, tá ué. Ó, beleza. Ó, tem um cara aqui já. Putz, quase caí, Léo. Quase caí. Tô rilando aqui. Tô rilando. Tá. Ele tá Matou aí. Foi esse... É, foi esse cara da tua frente aí. Não matei, não. Ih, o cara me pegou, o cara me pegou. E morreu. Caramba, mano. Quase que ele me pega. Ah, é? Uhum. Quase, mano. Tô rilando. Peguei, peguei ele. Peguei ele, tô rilando aqui. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando, tô rilando. Puta, o cara quase... Ah, o cara me pegou, Léo, da tua esquerda. na tua esquerda aí. Ah, tá. até aí. Ante... Caramba, caramba, caramba, caramba. Cadê? Eu vou te dar cobertura. Aqui, aqui. Ele tá ali, na direita. Nossa, nossa, não me não pegou vi. de novo. Ele tá na. Putz, ele tá lá. Do... Onde tava. É o okay. quê? Onde é o nosso respawn ali? Desgraçado! Ah, merda! Aí. Putz, mano, tá. eu vacilei, eu vacilei. Eu não matei nenhum, mano. Beleza. É. Enfim, a gente tá empatado, mas. Um, você mata um, você mata um, mata ah, um. Ah, a feirinha, a feirinha, a feirinha, a feirinha. A feirinha, a feirinha. Eu, eu, eu matei, eu matei um cara sem querer. Eu tô com fogo! Eu tô com fogo, matei o cara. Tá morto. Quando tá? matei o cara, velho. Quando eu matei o cara? Eu, ah, eu tá. morri duas vezes. Pera aí, pera aí, pera aí. V vamos utilizar a nossa estratégia, Léo. A gente tá vacilando. Nossa estratégia. Vou, vou te fazer a cobertura. vou querer nos caras. Ó, oh, o cara tá aqui, ó. Matei. Cuidado. Ai, vacilei, mano. Putz, grilo. Faleceu. Eu fui, não vacilei. Onde você tá? Matei. Matou? Beleza. Vocês têm menos de 10 vidas. Legal! Tô rilando. Onde você tá? Tá rilando aí? Uhum. Ai, o cara. Ai, Léo. O cara tá na tua frente aí, à tua direita. O cara deu a volta, mano. O miserável é um gênio. Cala tá a boca! Sua equipe ainda tem muitas vidas. É, uai. Nossa, Léon. Ele, vidas... Ele sempre explica isso, né? Equipe... Poderia Não dar é. a opção de cortar Vem essa parte aí. Est... Léo, como... qual... qual vai ser a estratégia? Ah, de cercar os caras, eu acho. De cercar? Um pra cada lado? Uhum. Hum? Então, vai aplaudir lá que eu vou aplaudir. Hehe, boy. Derrubei um? A gente tá na vantagem. Deixa a galera vir, deixa, deixa vir. Aqui tem coragem. Ih, Léo, mudou o respawn, oh. mudou o respawn. O okay. quê? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Mano, o okay. quê? O cara não segurou nada. Véio. Ah, mano, muda okay. Não Mudou pai. Quê? ali. Ah, o cara me pegou. Ai, como fui burro, velho. Nossa. Oh. Ah, é só caras... um, é só um. É. Nossa, a gente perdeu por um. Nossa, a gente perdeu por é, um, cara. A, a gente, sabe o que eu acho? A gente foi muito afoito, meu. A gente deveria ter esperado um pouco, né? Outra equipe, outra chance. Opa, peguei um já. Ó, oh, o ali em cima. O outro tá aqui em cima, Léo. Beleza. Onde? Baixou, baixou. Vamos continuar a secar, vamos fazer esse estrada de novo da queda do... Que? Do... Peguei o cara por trás. CPF cancelado. Vamos ficar atrás do outro. E você que... as é? As... é, você que sabe. Uhum. Então vem, então me segue, atrás então Eu me sei. segue e faz a cobertura. Cadê você? Matei? Eu falo pra você me seguir fazer a cobertura, você sai igual um louco, arregaçando. <risos> De, de, de, de, de, de, de, de. Ai, caramba, mano. Na hora que eu mudei de arma. Eu tô brabo, mano. Derrubei um já. Não avança, não avança. Volta, volta, volta, volta. Volta, eu vou, pai. Eu vou ficar aqui e se cuida dessa parte aí, Léo. Nossa, um rato me assustou, velho. Tá louco. Nossa, o cara apareceu atirando, velho. Tá louco. Que vagabundo. Só mais uma vida, é tudo ou nada. Bem louco. Matei o cara no melee. Hehe, boy. Eu vou tentar me segurar. A equipe Charlie foi aniquilada. Beleza. <risos> Me seguramos pra não tentar passar pra próxima, ele para Pra não eu morrer, para não morrer, hein? Eu morri. Não, beleza, não tem problema. Vamos tentar. Ah, não, tentar. voltei, voltei. Você vai voltar, sim. Vai na frente que eu dou cobertura. Você morreu? Não. Peguei, hein? Tem, tem outro cara ali. O cara, o cara, o cara escapou de mim, velho. Cadê o cara? Isso, <risos> <risos> beleza, ó. Oh, peguei uma vida ali, Léo. Ainda consegui pegar uma vida. Beleza, a gente tá. Enfim, vamos se divertir agora, né? Eu ca... quase matei o cara. Enfim, ele, ele desviou ali. Onde você tá? Vou tentar pegar sua vida aqui, tá? Peguei, peguei, peguei. O cara me viu. O cara tá esperando lá também. O cara tá esperando lá também, o cara não tá afim, né? Beleza, os cara Arregou! Faltam 10 segundos. Matei mais um. Beleza. Se a gente for pra lá, a gente talvez consiga pegar uma vida. Enfim, empate. Um a um. Mas eu peguei uma, consegui pegar uma vida ali. V vamos avançando. Vamos se divertir. Beleza. Ai, caramba. Eu não tenho dinheiro, hein? De... Eu vou comprar um Vant. Se você puder comprar também um Vante E uhum. blindagem extra, olha. Eu não vou fazer mais nada. Se a gente passar pro próximo... Pra rodada de compra. Se a gente for pra rodada de compra. Eu tenho 1, 1.550 a gente tenta comprar mais uma vida, entendeu? Pelo menos. É. a gente vai tentar sobreviver assim. Já avisei que vai dar merda isso. Tá. Vai na frente você. Beleza. Vamos tentar dar a volta. A gente... Ó, de derrubei um cara ali, ó. Derrubei um cara. Ele tá ali pelo pro, pro 3940, tá? O, o eu tô sem escudo. Tô totalmente sem escudo. Eu vou dar a volta lá pra tentar pegar a vida. Oi, mãe. Ele, ele, quase, ele, me, quase Ele tá lá quase em cima? Me. Onde ele tá? Ele tá pronto. Ai caramba, podia ter esperado. Ah, Beleza. um pouco e do... É, Voltou a gente perdeu segundos. muita vida no começo, velho. Ah, meu controle desconectou. Conectou lá. Que palhaçada! Calma merda! Vou pegar a bar de novo. Só que meu, vou pegar a bar. Mas com a Bar não dá pra ruxar, Léo. Ela é muito pesadona, entendeu? Com a STG dá, com a Sua Bar já é mais embaçada. Se todas as vidas, acabou. acabou. Última... É o time Deathmatch e Battle Royale. A Bar é muito monstro, muito cavalo. Beleza, beleza. Eu vou atrás de você, Léo. Faz o jogo que você quiser, que eu vou atrás uhum. de você, tá bom? Uhum. Vamos lá. Está ganhando com os caras 44. Ah, mas paciência, né, Léo? Ué. Ih, rapaz. Tem Essa um é que a fazer, batalha né? De Derrubei ele, tá? Eles estão lá em cima do avião, Léo. Eles estão lá em cima do avião. Eu vou dar a volta lá pra ver se consigo pegar eles, tá? Hum? Peguei um. Ah, o cara tava atrás de mim, velho. Ficou esperando. Vagabundo. Ah, beleza. Bom, a gente foi bem nessa. Não foi bom. Não fomos maus, não. É... Fomos bem. Ah, essa, essa tela aqui. Vai, ficar. Aí. Cuidado, cuidado. Não consegue, né? Ó, oh, o cara chegou ali na. O cara tá dentro do tri, dentro, vi, vagão, vi. dentro do vi. vagão. Ele, ele, matou vagão. Matou ele, ele matou também, ele matou matou. Nossa, velho! Que arma é essa do cara? Caramba. Beleza. Ah, muito, aí Cuidado, vocês têm menos de 10 vidas. Peguei, peguei. Ah, o cara tava atrás de mim, velho. Eles roubaram suas Nossa, vidas. caramba, a gente perdeu bastante pra esse cara aí, hein. Pra eles. Também os caras, 34 um e 26. Ah, olha, não interessa, velho. A gente vai enfrentar um monte de gente difícil também, né. Hum, enfim. Ah, quase matei. Tô morto, tô morto, tô morto. Quase mais. Matei o cara, tá. Só que eu tô rilando aqui, porque eu tô bem... Tomei muito dano. Eu tô aqui embaixo, Léo. Vamos checar os caras. Eu tô aqui embaixo no. Cadê os caras? Mais Tá aqui, ó. Beleza. Vou sair daqui, tá? Eu tava lá no túnel. Saí do túnel, eu vou atrás de você agora. A gente tá, a gente tá melhor que eles, Léo. Não adianta a gente, gente avançar muito mais agora. É, vai. Eles vão avançar demais agora. Tem que ficar esperto. Eu não falei ah, pra que você, que mano. Que engaixa, eu não... Ah, mano. mas eu falei pra você, velho. A gente, a, gente, a, gente, a gente tinha que esperar um pouco. A gente tava na frente. Mas a gente tá bem. A gente não tá mal, não. É, tá bom. Deixa eu ver. quanto eu de dinheiro. De reba... O mesmo de sempre, né? Fantasma, alerta vermelho. Eu vou comprar um avião espião e uma blindagem completa. Aí vai, vai, vai me sobrar 700 conto. 12. Hã? É? Pegou a doze. Pegou a 12, Beleza. não usei a doze. Parece ser doce, não é? Ela demora pra carregar, okay. tá? Ela demora bastante pra carregar, tá? Ah, pai, não, não é uma doze que tem um... Tem um, tipo, um negócio gigante, assim. É um é um, tipo... Mesmo. mais escopeta. Derrubei o cara, tá ali, ó. Derrubei o primeiro. Matei outro também. Tá Derrubei o escudo de um. Beleza, derrubei mais um. Matei. Beleza, agora, agora, vamos, agora vamos segurar, Léo. O que? O O cara tá do outro lado. Ai, caramba, eu não vi. Eu não vi, juro que eu não vi. Oh, tem bastante dinheiro aqui, pelo menos. Ah, mãe, também, dias. eu não vi. Ah, não era. Derrubei o cara. O cara tá no meio ali. A gente tem que... Ah, o que eu roubei outro. Eu morri por causa do que você falou no meio, e eu fiz o no, no meio vezes. mesmo. Não. <risos> Enfim, a gente foi bem até. Eu peguei bastante dinheiro. A gente precisa agora não morrer mais, pra gente comprar mais vida. A gente não pode morrer mais. Entendeu, Léo? Morri. Morri. Morri. Morri. Morri, morri. morri, morri, morri. E morreu. Ele tá do, ele tá do teu lado aí, na tua direita ah. da torre, tá? Ele, ele tá, tá vindo, é, ele, tá ele tá com 12, ele tá com 12. Ele tá morri, perto. Morri, ele. Morri. Calma, Léo, calma. calma. Morreu também. Morrer. Derrubei ele. Vamos tentar pegar aquela vida lá. Olha o que ele tá ali, ó. Derrubei ele. Ele vai lá lado do outro lado. Vamos tentar pegar a vida. Me eu cobre. Morri. Isso morri. Acontece, Sabe isso Sobe que eu vou ficar aqui. Ei. Cuidado. Ah, morri, morri, morri. Isso, roubem as vidas deles. Beleza, beleza, tamo com uma ainda. Vamos ver se a gente consegue ir pra rodada de compra agora. Se a gente conseguir ir pra rodada de compra, beleza. Rodada de compra não, não foi, Léo. A gente não pode morrer. Só mais Matei ele, matei um ele, Léo. Eliminamos, eliminamos Descansar. já eles. Compra. Eu acho que eu não vou ter dinheiro pra não tá? comprar o avião. Nossa, ô oh pai, ô oh pai. Você compra o avião. Não, se o gente, alguém com ó, ô pai, se alguém no chá, ó. rochona. Nossa, 12 roxana, dá na cara da bichão. Nossa. Opa, oh, me, fui, tomei dano, Léo. Cuidado, cuidado. Agora matando o Dias. Matei o Dias, matei o Dias. Beleza. Matei o outro também. Matei outro também, Léo. Matei o outro. Vamos dar a volta. Ai, acho que eu tô, tô no caso. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá onde eu tô. Tendo. Nossa, o cara. Tenta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta. Tenta pegar, vida, pegar vida. a vida. Tenta pegar a vida. Gente, tá tem bom. que ir pra rodada de compra, Léo. Não adianta a gente ficar aqui. Esse bom. Porque isso tem só uma vida, faça valer a pena. Ai, uh. Ah, sumou. Eu não vi onde ele tava. Beleza, beleza, beleza, beleza. Essa... cuidado, aqui é fogo, mano, cuidado. Ali, ali, não, eu não vi. Porque eu falei cuidado. Aí, ó, Putz. Foi puta vida. Foi por tão pouco. Tá na boca. Vamos arregaçar agora, mano. Agora a, gente, agora a gente vai ter que arregaçar e ir pra cima com tudo. Esses ladrão aí. Nossa, velho. Nossa! Caramba, não viu, cara. Beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza. Só vou upar arma agora. Tô nem aí. E só vou pegar o fantasma, porque o fantasma é bom. O fantasma é, biota, é muito ó. bom. <risos> Ah, o cara pulou e matou eu! Vagabundo! Não mereço isso. Uh, esses caras eles gostam de ficar em cima dos negócios, Léo. Nossa, velho. Caramba, caramba, a gente tá. A gente tá muito bom, muito bom. Isso, roubem as vidas deles! Ah, mas a gente foi melhor que eles ainda. A gente foi melhor eles. O problema, Léo, não é matar mais, é morrer menos. A estratégia aqui é não, é, não, é não morrer. Ah, agora eu entendi! Isso é fome, hein, mano. Isso é fome, hein? Caramba. Matei um, pelo menos. É, ué. Nossa, meu, eu não sei de onde os caras me vê. E pior que você tava atirando no cara. Tamo com zero de vida. Viu um o cara ali já, ó. Tem então, um cara vindo por aqui. Só sobrou você. Deixa a sua equipe orgulhosa. Ah, ah, ah, ah. Bivox foi destruída. Só tem mais seis equipes. Eu não sei porque nossa, o cara. Putz. Foi o famoso Então, player, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a gameplay aí. O jogo tá divertido, é isso que importa, beleza? Aí vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. Ative o sininho pra receber as notificações. Dá um tchau aí, Léo, também pra galera. Ele tá nervoso. Então, player, fique com Deus. Valeu. Fui.